Agora no mês de agosto foi lançado pela Netflix um documentário falando de videogames. E vou falar para vocês, foi uma grata surpresa. Esse documentário se chama High Score, mas ele também é chamado de GDLK. E no vídeo de hoje eu queria conversar com você sobre esse documentário. Vamos descobrir do que, que ele se trata, quais os pontos pontos. Positivos desse documentário Quais os pontos negativos Como que é a estrutura dos episódios E vamos chegar à conclusão E ver se vale a pena ver High Score Ou GDLK Então vamos começar Logo de cara tem um atrativo muito grande Ela é narrada por Charles Martinet No idioma original Charles Martinet é a voz oficial do Mario It's a me, Mario uh -huh. A primeira questão é, o documentário engloba qual época? Aí que está um grande problema, e eu acho que esse é o maior problema do documentário. Ele não segue uma ordem cronológica, pegando fatos e episódios, e esses eventos eles não são bem próximos. Só que eles têm a ver com o assunto. Muitas vezes, como eu já falei com vocês, um evento aconteceu em um país e demorou para acontecer em outro. Só que para se ter um entendimento concreto da história é necessário fazer essa narrativa. Inclusive, a narrativa é algo muito interessante nessa série. A série é dividida em seis episódios de mais ou menos 40 minutos cada um. E cada episódio tem um assunto. E a partir desse assunto, acontece o episódio. E aí, para se contar uma história com começo, meio e fim, porque a conclusão tem que se fechar naquele episódio, acontecem essas coisas, de pegar fatos e momentos diferentes da história, mas que tem a ver com o assunto isso é ruim eu acho que não até porque isso te força a você e pesquisar mais se o assunto do episódio te interessar mas também cria uma falsa sensação de que tudo aconteceu ao mesmo tempo e não foi bem assim só que como história é necessário dizer que é fantástico porque ele explica de forma didática vou dar um exemplo para vocês tem um episódio que eles vão falar da Nintendo e para falar da Nintendo eles utilizam como pano de fundo um campeonato e a história do vencedor desse campeonato e esse campeonato ele fica durante todo o episódio, com isso você quer saber o que acontece toda a trajetória do campeão do evento, e no meio você vai descobrindo fatos e acontecimentos da Nintendo, o mesmo acontece com o episódio do Mega Drive, o episódio do Mega Drive, ele é o episódio da guerra entre Super Nintendo e Mega Drive, e também tem como pano de fundo um campeonato do console, eu sempre vou falar alguma coisa boa e uma coisa ruim, não vou separar só coisas boas e só coisas ruins, até porque o documentário não é linear, ele não é todo ruim e ele não é todo bom, e esses altos e baixos acontecem durante todos os seis episódios, então tem aquela coisa de você ficar muito empolgado e você ficar um pouco decepcionado, mas como eu falei, no geral é uma série acima da média, o ponto mais positivo desse documentário é pegar relatos de pessoas que fizeram parte da história, inclusive fazer uma homenagem muito merecida para Jerry Lawson, Jerry Lawson que foi o criador dos cartuchos eu já citei ele aqui em alguns vídeos, e já falei que ele não tem o um reconhecimento merecido ele está no nível de Shigeru Miyamoto se não fosse por ele, talvez os videogames não fossem do jeito que conhecemos além de homenagear Jerry Lawson ainda tem as participações de ícones como Nolan Bushnell, Yoshitaka Mano, John Romero, John Tobias, Tomohiro Nishikado, Tom Kalinski. E é claro que meio que eles fazem um teatrinho ali. Mas é muito bom você ouvir essas histórias diretamente das pessoas que eram envolvidas. O documentário traz algumas coisas novas, em contrapartida ele é uma porta de entrada para o assunto. Vamos supor que o assunto seja um livro, um livro mais ou menos de 200 páginas. O documentário vai até a página 4 ou 5 daquele assunto, o resto é com você. Exatamente porque o documentário mastiga muito sobre aquele assunto e coloca em momentos parecidos alguns acontecimentos um pouco distantes. Você tem que ver o documentário, mas tem que ter em mente que esses acontecimentos não estão em ordem cronológica. Isso aí, então, então tira uma dúvida aqui. Então você tá me dizendo que esse documentário aí é muito raso e que poderia ser bem melhor. É isso? Toda obra poderia ser melhor. Um vídeo que a gente posta, um filme que a gente vê. No entanto, tem o tempo, a linguagem e principalmente no estilo que foi criado esse documentário, não poderia ser de outra forma. Porque cada episódio se sustenta pela história que ele contém. Então, se cada episódio fosse mais aprofundado, ele teria que ter uma continuação. Por isso, acho que foi o ideal. Cada episódio foi feito da melhor maneira possível para o formato de cada episódio. Algo que muita gente vê como defeito é algo que eu sofro aqui também. Depois de ver esse documentário, eu fui conversar com meus amigos. E todos disseram, oh, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquele outro... Mas na verdade, isso eu acho que foi muito bom. Exatamente porque a profundidade que o documentário teve, foi exatamente por ter tirado algumas coisas extras. Coisas que assim, a gente já tá cansado de ouvir. Sabe aquele filme do Batman, que toda vez tem que ter uma origem? Toda vez nós vemos os pais do Bruce Wayne morrendo? Então, eu acho que o documentário tirou essas arestas. O que é dito e redito e refalado em todos os documentários, eles tiraram exatamente para se aprofundar um pouquinho mais no que não foi dito. E assim vem a maior qualidade desse documentário. Ele tentar mostrar coisas novas, não ficar preso a informações que a gente está careca de saber. Ah, isso aí, você me desculpa, mas eu tenho que falar. Você é meu amigo, então eu vou ter que falar. Essas informações aí que você diz que são básicas e que eles tiraram para poder incorporar informações melhores, informações mais aprofundadas, dá a impressão que o documentário é meio raso. Dá a impressão até que faltou alguma coisa, entende? Entende? Aí tira a qualidade do negócio. Não sei se você me compreende. Essa sensação de que está faltando alguma coisa, ela é plenamente compensada com Nossa, isso eu não sabia. Caramba, isso eu não vejo com tanta frequência. Que legal que eles citaram isso. Para nós que somos apaixonados pelo universo gamer, é lógico que faltou alguma coisa e sempre vai faltar. Porque a história dos videogames ela não é cíclica, ela é uma história individual de cada país, de cada região e é difícil englobar todo mundo. Algo que é necessário dizer é que o formato da série, ela segue bem como são as séries normais hoje em dia. Em que cada episódio, quando termina, tem um gancho para o próximo episódio. E meio que o final do episódio, ele vai cambaleando para o assunto seguinte. Dando uma sensação de continuidade. E digo sensação porque cada episódio se sustenta sozinho. Esse documentário tem a fórmula das séries de sucesso. E foi feita para maratonar. Se você pegar para ver o primeiro episódio, dificilmente você vai parar no primeiro. Você vai querer seguir em frente para o segundo, terceiro, quarto, quinto e último episódio. Eu acho que ela tem tudo para ter uma nova temporada, porque ela termina exatamente na quarta geração. Algo muito interessante que eu não podia deixar de falar, mas eu deixei para o final porque é realmente um complemento, é que quem produziu essa série foi a Great Big History. A Great Big History é uma empresa de mídia e ela é um dos braços da CNN. Essa empresa é especializada em fazer micro documentários. Então por isso que ela teve algo muito interessante, uma mistura de entretenimento com informação. A grande maioria dos documentários que a gente vê sobre videogame, elas sempre seguem o mesmo padrão, pegar os principais eventos e deixar eles na sua cara. Exatamente por isso que a gente tem aquela visão global sobre a história dos videogames. Algo muito louvável desse documentário foi ele dar voz a diversas fontes. Mesmo que os acontecimentos tenham acontecido em tempos diferentes. Ele deu voz a quem estava nos Estados Unidos. A quem estava no Japão. E a quem estava na Europa. Falando sobre aquele mesmo assunto. Isso é tipicamente jornalístico. Isso se juntou com aquele formato que eu falei das séries para maratonar. Por isso que se tornou tão legal e tão instrutivo ao mesmo tempo. Resumindo, eu gostei bastante da série. É uma série muito boa e recomendo você ver. Mas se você gostar de um assunto, vá a fundo. Porque o formato da série é de uma história, com acontecimentos que não ocorreram em ordem cronológica. O documentário tem coisas novas, que também te instigam a pesquisar mais. No entanto, fatos e acontecimentos que você está muito acostumado a ver em outros documentários não vão aparecer em Highscore, exatamente para abrir espaço para outros assuntos que corriqueiramente não são citados. Outra coisa, eu acho que essa série também pegou um pouquinho da linguagem do YouTube, exatamente pelo dinamismo. Então, Highscore, GDLK, é recomendadíssimo. Se você viu esse documentário, me fala aí nos comentários o que achou. Se você não viu, vê lá e volta aqui e comenta também. Estou muito curioso para saber. Ah, e me segue no Twitter e no Instagram, arroba